Olá! Mais uma ocorrência inusitada foi registrada pela Polícia Militar de Rio Negro, a prisão de um Papai Noel. O bom velhinho é suspeito de ter ligação com o tráfico de drogas e foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na casa também foi apreendido um adolescente, drogas e uma réplica de arma de fogo. A rio-negrense Maria Genilce dos Santos foi condecorada com uma medalha na cerimônia de imposição de insígnias da Ordem de Rio Branco. A solenidade aconteceu no Palácio do Itamaraty na última semana e reconhece a atuação de brasileiros e estrangeiros em diversas áreas, além de estimular a prática de ações dignas de reconhecimento e menção honrosa. Maria Genilce dos Santos é assessora legislativa do Senado Federal. Tudo azul em Santa Catarina. Desde o início da pandemia, pela primeira vez, todas as regiões estão em menor nível de risco para a Covid-19. O moderado, representado pela cor azul, desde que foi criado o mapa de risco, é dividido nos níveis gravíssimo, grave, alto e moderado e as classificações são atualizadas semanalmente.